Como é que é, malta? Sou o Pertec, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter lido pelo título, estamos aqui para o desafio dos 50-50. Consiste em abrir posts no Reddit e tanto pode calhar uma coisa linda e fofinha, como pode calhar uma coisa horrível e traumatizante. Mas para deixar tudo mais interessante, decidi adicionar uma coisa ao desafio. Portanto, se calharem 5 coisas lindas e fofinhas primeiro, vou ter que beber um shot de água. Uau, muito complicado. E se calhar em primeiro 5 coisas horríveis e traumatizantes, vou ter que beber um shot que tem sumo de pera, leite, mel e ketchup. <coughs> Ou seja, para além de ficar traumatizado, ainda vou agregar. Mas não se preocupem, eu tenho aqui um alguidado. <risos> Mas sem mais demoras, bora começar. Ok, vamos abrir este aqui primeiro que é um cãozinho fofinho, ó. Um rapaz a vomitar. É, tal como eu, se beber este shot aqui. Yes! Coisinho fofinho. Um zero para as coisinhas fofinhas. Segundo, sorriso de cão horripilante ou um gatinho a dormir. Gatinho a dormir, gatinho a dormir, gatinho a dormir. Uh, este nem sequer é assim muito mal, mas vamos contar-nas coisas horríveis. Um igual. Agora, sorriso feliz de um bebê ou uma fralda incrivelmente cagada. Vá lá. Que seja um bebê. Ah! Não! <risos> ah, não, ok. 2-1. Ganhou as coisas horríveis. Cão fofinho a adormecer, ou larvas a rastejar numa carne podre. Cãozinho fofinho a dormir. Cãozinho. Oh Yes! <risos> Dois igual! <risos> Mãe raposa e os seus bebés a dormir, e um homem a... a... Um homem é cagar uma bola de futebol? WTF? Como é que um homem caga uma bola de futebol? Agora estou curioso mesmo. Ah... 3-2! 3-2! Vou ter que dar um chato d'água. coisa bem complicada. Não, não é nada complicado. Ainda bem. <risos> um lindo dançarino ou cancro anal? Eu não sei como é que vou mostrar cancro no rabo, mas espero que seja um lindo dançarino. Ah, uh, <risos> Não. Ah. Ah, vou tirar, tirar, tirar, tirar. tirar. Ah. Estão a ver, tipo, o, o olhinho? Tinha, tipo, uma cena preta e... Ah. Não. Estou traumatizado. Acho que este shot de... Não. O shot é muito pior do que ver esta imagem. <risos> Calha coisas fofinhas. <risos> ok. Três igual. Cão fofinho sobre outro cão ou doutor já fazer uma cirurgia ao vivo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um bocado nojo de nojo tipo, de ver o interior do corpo humano. Não é bem nojo. É tipo... faz-me impressão um bocado. Mas... Cãozinho fofinho, por favor, em cima de outro cão oh Está fofinho, que bonitinho. 4, 3, fim assim não é mais bonitinho. Vou a meter água. Ah. <risos> mulher alemã tem um esgotamento nervoso devido a tubarões ou um gatinho fofinho come uma bolacha? Espero que seja gatinho fofinho. Se bem que uma mulher alemã a ter um esgotamento nervoso, acho que não é assim nada por aí além. Porquê é que é uma mulher alemã? Que relevância é que tem a saber que é uma mulher alemã? Mas, bora lá. Não, é uma Ok um... What the fuck? What the fit- vai vai high <laughs> Só uma pergunta, onde é que estão os tubarões? Vou já beber o um shot? Não, não. E por último, o derradeiro. Aquele vai decidir se eu vou beber um shot de água ou um shot com cenas. Um adorável gatinho malhado bebê ou um gato cai do guindaste. Por favor, gato, não caias do guindaste. Podes ser malhado, podes ser bebê, podes ser o que tu quiseres. Mas não caias do guindaste. Por favor, eu não quero beber um shot horrível. Bora. Oh, yes! Uh -huh. Gatinho! Tu és o gato mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu vou fazer uma maldura contigo e vou meter -o. Não, não vou. Mas... Aqui está. A melhor água que eu já bebi na minha vida. Peço desculpa a lidar, mas não vais ser usado hoje. Mas boa malta, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, se sim, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever. Abraços, beijos, abraços e até logo. Awesome! Uhul! Subscreve, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe,